Salve galera, beleza? Bem-vindos ao canal Retro Channel sempre na companhia do seu parceiro Lucard Pessoal, em relação aos consoles portáteis, nunca foi uma época tão boa para ter um Game Boy Advance quanto hoje em dia Sim, um console que foi lançado lá atrás, no ano de 2001, com muita tecnologia embarcada, ótimos gráficos, né? jogos excepcionais né? Mas ele tinha alguns pequenos probleminhas no lançamento por exemplo, a sua versão FAT, essa que vocês estão vendo foto aí na tela, ela tinha uma tela muito ruim, sem retroiluminação, né? embora tivesse uma pegada muito boa para jogar, e posteriormente foi lançada a versão SP, essa que vocês estão vendo aqui. Né? A versão SP ela foi muito bacana, porque ela deixou o console ainda mais portátil, mas com alguns pequenos problemas também. Ele não tinha saída para fone de ouvido, o fone de ouvido tinha que ser usado na saída Power, né? Então, realmente não era muito prático de se usar o console, embora ele fosse muito bom. E a versão SP, em especial, tinha um som muito fraco. Então com o passar do tempo muitas foram as possibilidades de alteração do console Hoje em dia ele pode ter ao invés daquela tela original ruim Ele pode ter uma tela IPS tanto na versão FAT quanto na versão SP né? Ele pode ter o seu som melhorado Então você hoje tem várias possibilidades de deixar o console do jeito que você quiser E o que nós vamos fazer aqui hoje? Esse nosso Game Boy Advance ele já está com a modificação com a tela IPS, tá? Nós vamos mostrar aqui ela funcionando, mas a grande estrela do dia não vai ser a tela IPS, vai ser a possibilidade de melhorar o som do videogame, tá? Deixar ele mais alto claro, cristalino, e para isso nós vamos uma vez mais trabalhar com o nosso parceiro Elder Silva da Elder Game Tech, links aqui na descrição, que mandou para nós um acessório assim maravilhoso uma modificação sensacional que a gente pode fazer no nosso Game Boy Advance, e o que que se trata? É um amplificador, tá? Eu estou colocando aqui para vocês. É um amplificador de som dele, né? Esse amplificador de som, ele é muito bacana, deixa o som do console muito mais alto, e ele também mandou um novo alto-falante, tá? Pra a gente deixar o som do console ainda mais cristalino, tá? Então, aquele sabe aquele somzinho baixinho que você conhece do Game Boy Advance SP, às vezes um pouquinho de chiado, não tão limpo? Isso tudo vai acabar. Tá? E a gente tem que lembrar que esse console mesmo Também já tinha uma modificação anterior do Elder tá? Que nós não fizemos vídeo à época, que é um limpador né, De energia Ele deixa a energia do console limpa E faz com que o som tenha uma Qualidade melhor, não mais alto Uma qualidade melhor e a gente está mostrando essa modificação aqui também, essa imagem, para ver, vocês verem como é que ficou e também vou ver com o console aberto. Então hoje o que nós vamos fazer? Nós vamos instalar esse amplificador do Game Boy Advance SP, colocar o um novo alto-falante e ver esse console maravilhoso brilhar. Para isso o que a gente vai fazer? Primeiramente eu vou, colocar, vou ligar o console e vou mostrar para vocês como é o som original. Bom pessoal, vocês viram que o som nativo do console realmente não é grande coisa, né? Ele é um som baixinho, não tem muito destaque e a gente vai mudar isso agora com a instalação desse amplificador e o novo alto-falante, beleza? Bom pessoal, para fazer essa modificação o que a gente vai fazer é abrir o console tá? e para isso a gente vai precisar de duas ferramentas, uma que é a, a chavinha com ponta Y e a outra uma chave de Philips um pouquinho menor, mas suficiente para o nosso trabalho Aqui depois que a gente tira a bateria tem mais um parafusinho escondido que a gente não pode esquecer. E o que eu tinha falado para vocês é o seguinte tá? Aqui ó, o GBA SP Power Cleaner Nós instalamos também Do Elder, né? mais uma modificação muito boa dele E por que, que nós instalamos o Power Cleaner? Porque primeiro o som do GBA SP Ele não é muito cristalino, muito bacana E quando nós fazemos a modificação De tela IPS, que é o que nós temos Aqui nesse console, nós vamos Explorar melhor as funcionalidades dela No próximo vídeo, tá? ele Traz um pouco mais de ruído para o som Por causa da, da alteração de energia que tem dentro do console Então, o Power Cleaner ele não só melhora o som do console Como ele limpa essa, esse ruído a mais trazido pela tela IPS Então ele deixa o seu console, simples, além de melhorar o som de, Ele corrige esse problema trazido pela... Não problema, né? Dá para contornar Você ouve principalmente com fones de ouvido Mas esse, essa situação trazida pela tela IPS Agora vamos continuar porque a nossa modificação ela é instalada do outro lado da placa. Bom, pessoal, com a nossa outra câmera com um pouquinho mais de detalhe Vocês vão poder ver onde é que nós vamos instalar Quais são os pontos de solda Um deles é C6 O outro é no SP tá O outro é no VCC E o outro seria neste ponto Mas nós não temos os pontos de solda nessa placa Que seria o Ground Então nós vamos ter que raspar esta parte verde Para poder criar o ponto de solda do Ground e uma coisa a mais que nós vamos fazer, como nós vamos fazer um ponto de solda bem simples, né, e na verdade a solda poderia vazar, nós vamos usar a fita Captain, que serve para proteção da placa, ou seja, se respingar a solda, uh, se, se cair um ferro, de, um ferro quente, né, essa fita protege, evita com que os componentes sejam danificados, é realmente uma aquisição barata e muito útil para quem tá sempre fazendo manutenção dos seus videogames. Então vamos agora... Proteger o nosso console com a fita Capcom e reforçar os pontos de solda para a gente poder colocar a nossa placa e também fazer a raspagem do ground. Beleza, pontos próximos à solda protegidos com a fita Capiton. Nós agora vamos reforçar os pontinhos de solda antes de colocar a plaquinha e fazer a solda definitiva. Ponto de solda reforçado, colocado aqui, quatro pontos. Agora a gente vai partir para a instalação da plaquinha em si. E agora galera, a gente tem falta o seguinte, a gente conectou o volume, o SP, que era o C6, o SP, o VCC e agora o ground, pra gente conectar, a gente vai, vai fazer isso através de um pequeno fio, tá? Que nós descascamos e vamos colocar para fazer essa conexão, aqui ó, <risos> difícil de ver, mas a gente vai fazer essa conexão aqui. E lembrando que para proteger uma conexão nós colocamos uma pequena fita Capiton aqui. Beleza, pessoal, feitas as quatro soldas, tá? Aqui, C C6, que é o volume, né? SP, VCC e o ground com esse pequeno fio que a gente colocou aqui. Vamos aproveitar para mostrar mais de perto para vocês, tá? Então aqui, volume, SP, VCC e ground colocados. Vamos colocar agora... A solda do novo alto-falante Que é né? o <risos> que a gente também quer Por isso nós colocamos As uh, soldas no, no ponto mais E no ponto menos aqui Se você não fosse trocar o alto-falante Ou se você não for trocar o alto-falante Você não precisa fazer essa solda Porque o alto-falante original Já tem as duas perninhas que você encaixa ali Tá bom? Então bora lá para finalizar essa aventura Ah, e outra coisa muito importante pessoal, a gente pegou, fez a instalação, utilizou pasta de solda, que na verdade é o fluxo de solda para facilitar a nossa instalação e isso acabou sujando um pouco a placa. Então antes da gente fechar o nosso Game Boy Advance, vamos usar álcool isopropílico e dar uma lavada nela para deixar tudo direitinho. Amplificador instalado, alto falando instalado, placa limpa, bora fechar o videogame agora pra fazer os nossos testes né Bom, pessoal, agora vamos ver como é que ficou o nosso Game Boy Advance SP com o AMP instalado e o novo alto-falante. Evolutar no máximo, vamos ver. Achei bom, né? Só esqueci de colocar o flashcard, vamos lá. Bom galera, é isso aí, esse é o nosso Game Boy Advance com a amplificação de som, ficou maravilhoso, ficou bem mais alto, tá ficou bem mais alto mesmo, ficou bacana o som, o volume, que realmente não tinha, é incomparável com relação ao que se tinha antes né, é uma modificação de nível intermediário né, partindo do princípio que você não sabe absolutamente nada, só sabe soldar um ou outro pontinho, é lógico que fazendo aqui na câmera fica um pouco mais difícil, porque a gente tem um espaço apertado e você na sua mesa mais tranquilo vai ter menos dificuldade que nós temos aqui. Aqui, com toda certeza é. mas eu recomendo a todos. Tá, uh, esse mod do Elder vale muito a pena. Tá, é muito bacana. Tem para o Game Boy Fat, tem para o Game Boy Advance SP que é o que a gente instalou. E eu recomendo demais para vocês, pessoal. Então é isso aí. Forte abraço a todo mundo, por favor, não se esqueçam de sentar o dedo no like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações sempre que um vídeo novo for lançado. E também, por favor, se você quiser nos ajudar ainda um pouquinho mais, considere se tornar um Challenger, né? Que é o nosso grupo de membros apoiadores, cujos benefícios estão logo aqui na descrição, tá legal? Pessoal, muito obrigado a todos.